galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração, trazendo para vocês. Local sinistro, hein Thaís? Dali, hein? Deus me livre, Thaís. Tô olhando aqui, ó. Tá dando medo esse lugar aqui, imagina é. de noite. Aqui tá menos vento, Thaís. Vem aqui. Pessoal, muito vento o local aqui, muito vento. A gente parou o carro ali. Foi nos passado, passar a localização deste local aqui pra gente. E falaram que um menino assombra o local Mas ninguém sabe o que aconteceu aqui é, Se esse menino já morou aqui Se aconteceu alguma tragédia nesse local Ninguém sabe O pessoal fala que esse local que está abandonado há muitos e muitos anos E que uma, um menino assombra o local E hoje eu e a Thais veio para fazer a exploração Fazer o reconhecimento ó Thais, dá uma mostrada ali ó. Muito mato, né Thais? Tá. Pode ter até ali no meio Tá bastante mato, tem que tomar cuidado, tia. E a gente vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento, olhar detalhes para a gente ver como que é a casa, tá Thaís? Uhum. Ver se a gente vê algum, algum detalhezinho que pode ajudar nas nossas investigações de noite. Para a gente estar voltando de madrugada e fazer uma investigação sobrenatural, que vai sair lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vem em locais abandonados, assombrados, de madrugada para fazer a investigação sobrenatural. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thaís, provavelmente aqui deveria ser a frente da casa. É, né? Mas ali não tem portão, não tem nada. Aqui. Mas, ó, pode ver que é uma, uma alambrado isso aqui. É. Talvez você ia retirar, Fazer, né? não sei. Pelo que eu olhei aqui, ó, só olhando assim, parece que essa, essa casa estava em construção. É, parece que ela nem, nem foi terminada, pode né? Pode ser que eu esteja enganado. Então. Mas... Duas portas. Licença? Licença. Oh, realmente, oh. eu acho que ela não chegou. Não sei, Sim, né? Eu acho que. Ou ela estava em reforma. É, ou estava em reforma ou ela estava em construção. Pode ser que foi trazida alguma criança, alguma coisa pra cá, né, cara? Que acho que era é. cozinha. Pode, possa ser, Pessoal, mesmo. a gente não sabe muito daqui, por isso que a gente nem tá falando muito. É, eu não sei o, o, o certo da história daqui, só foi me falar que o um menino assombra o local, a gente não sabe o que aconteceu, se já morou alguém aqui no local. Mas é isso. Uhum. Assim, isso. Por que, que tá abandonado uma construção dessa? Olha aqui, olha a largura daqui. Tá? Olha a tem largura. Tem... Foi feita ela já tá deitada, isso daqui. Ah, é. é... Não é lá, Jota. É como chama? É... Tijolo? Não, não, é. Não, bloco. Bloco. É Eu acho que aqui era sala. Oh. Ah, não. Aqui também poderia ser cozinha. Alguma oh, coisa ali, ó. Oh. Tá vendo? Sim. Não, é não. aí bem alguma coisa vai estar. Vou subir aqui. Aham. Uhum. Mas três como daqui embaixo com porta pra fora. Aí deveria ser o quê? Aqui. Ah, Colocando aqui. uma janela. Ah, um mezanino, ó. Eu vou ver se eu consigo subir lá. Eu acho que aqui talvez ia ter uma escada. Ah, possa ser aqui, era uma escada, né? Vou ver se eu consigo subir aqui em cima. Banheiro. E outro quarto. Parece. Que é uma suíte, né? Porque eu acho que aqui era uma, uma porta, ó, daí é uma suíte. Mas só um banheiro? não, não tem banheiro. Ah, coisa. é verdade. Um quarto não muito grande, né? O que será que aconteceu com esse menino aqui? Ó, janela, ó, tá vendo? Tiago, uhum. não sei, cara. O que será que aconteceu com esse menino? Estranho, né? Deixa eu dar uma olhadinha no banheiro. Ah, que ele foi trazido pra cá, Tiago, abriu Fiz uhum. bonito, cara, Fiz aqui. Tá ah, vendo? não tinha as coisas, não tinha nada. Eu vou tentar subir aqui, Thaís. Cuidado. Como Tem alguém? tá? Eu vim! Tiago, não dá pra você subir. Eu vou tentar subir aqui, vou ver isso. É, que é, que é que perigo você possível. cair, cara. Vixe, eu vou aguentar. Cuidado. Acho que não precisa ser subiu, acho que é só por a câmera. O que tem aí? Cozinha. Cozinha? Cozinha. Põe-se. Cuidado. Eu por lá, tá? Põe a primeira. Vem. Lá, né? Galera, não estou conseguindo ver. Abaixa o que mais baixa. Então espera aqui na mão pra escorregando. Cuidado. Olha. Tem, tem outra entrada ali, ó. Vamos ver se a gente consegue por fora subir. Por fora tem uma entrada? Não, por ali, por ali tem uma na entrada, só que por lá eu vi uma. Ó, oh, tá vendo? Uma área grandona, pessoal. Vou ver se eu acho algum caminho que dá pra subir. Daí. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, lá, tá. Lá tem uma entrada, tá vendo? Ah, então essa tá. seria por fora aqui. Eu vou ver se eu consigo subir ali. Segura minha lanterna. Então, talvez eu faria eu uma escada aqui por fora, Tiago, você acha? Isso, talvez tá sim. Amor, é perigoso e depois pra você descer, cara. E aí, e aí, e aí, e aí, e não não. subir? Não. Não? Galera, ó, aqui tem uma porta, ó, aqui é aquela parte que a gente estava olhando ali. Nossa, cara, é alto. Parece ser um banheiro aqui, né, cara? Ó, é um banheiro. bem fininho cara aqui provavelmente pessoal deveria ser uma suíte então na parte de cima deveria ser uma suíte com banheiro quarto aqui talvez teria uma escada e essa parte aqui era sacada Thaís é um banheiro é um, é um quarto com banheiro tem um banheiro ali e aqui é a... a parte da sacada. Pera aí. Cara, aqui a parte da sacada. É. E aqui provavelmente era a sacada. Agora é a hora de eu pular. Esses aí, ó, ia virar um murinho. Não pula não. Se e desce. Por vou virar um mortal daqui. É. <risos> virar um mortal. Tem que abaixar aí, filho. Pode soltar? Solta. A mão na lente, hein? Nossa! Ai. Será que é bom virar de frente ou de costas? Nenhum. Segura as mãos aí. De costas, Thiago. Segura as mãos. Que aventura. Cuidado. Ó. Esse ferro aí. Aí, ó, foi fácil. É, Thiago, é um casão, né, cara? Um sobrado. O é o único que mostra tudo pra vocês, hein, né, galera? Você é louco. Seja o sacrifício que for, não está entrando. Maia, Deixa eu andar, andar por aqui, ó, pra mostrar. De honra o nome, Thiago fracão. Ó. Ó a janela Será que aí na frente ia ser a piscina, alguma coisa aí? Olha só a lanterna. Aqui parece sim, uma, tipo uma chacrinha de, de lazer, lazer. sabe? Parece. Uma casa de lazer, Ah, tá. Talvez precise pôr um parquinho. Então, uma será que foi encontrado uma um menina aí por isso que abandonaram do jeito que tá? Nossa. Ou será que. Eu não sei, gente. Eu tô. Eu quero investigar melhor esse local, eu acho Thiago, que arrepiar, pra cara. Pra descobrir melhor o que aconteceu também aqui. Eu também quero, cara. Também quero. Ah, pode ter buraco aí, ó. E o que foi falado é que isso aqui já faz muitos anos que tá assim. Já, né? Faz tá muitos anos. Mas dá pra ver mesmo que já faz tempo que tá assim. Parece assim, olhando, que ninguém nunca chegou a morar no local. Parece. Ou estava em reforma. É, pode ser. Que era mais simples, né? E eles estavam é. reformando. Ou não chegaram a morar mesmo, né? Não sei. Uhum. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. É, vocês viram não é fácil fazer essa exploração. subir lá em cima lá pra mostrar pra vocês. Mas o um localzinho bem top, né? Thaís? Aham, uhum, dá pra gente vir investigar melhor o que aconteceu. Vamos então, vir investigar, quero saber o que aconteceu, se realmente o local é assombrado, se realmente esse menino assombra essa casa. Esse casarão aqui, né? Uhum. Casa, é considerado um casarão. E é isso aí, galera. Deixa o like se você conhece o local, sabe a história aqui, certo? Se aconteceu alguma coisa até né, isso. Uhum. Deixa nos comentários, ou vai lá no meu Instagram, manda pra mim, pra Thaís. E é isso aí.